Até o final desse vídeo você pode largar tudo que você já conquistou, inclusive trabalho, faculdade, relacionamentos e pessoas. Se você tá cansado de viver uma vida medíocre onde você não tem aquilo que você deseja por não saber exatamente o que tem que ser feito, você fica meio perdido na vida, fica descontente com seu trabalho, com seu salário, por não poder fazer o que realmente te faz feliz porque simplesmente o seu salário não dá ou o tempo que você investe no seu emprego não permite que você se divirta ou se você conseguir se divertir é só nos fins de semana eu sei que muita gente passa por isso e é muito fácil de transformar essa realidade Eu vou te explicar como até o final desse vídeo Mas antes eu preciso te perguntar Até quando você vai se matar de trabalhar Para construir os sonhos de outras pessoas E não os seus? Você trabalha 8, 12 horas por dia Ganha um salário ruim Que mal dá para pagar as contas às vezes Mas o seu chefe está lá Nadando em rios de dinheiro E podendo ter aquilo que você sonha em ter Mas provavelmente você nunca vai ter Se você continuar fazendo o que você está fazendo até hoje E se você quiser ter uma esposa ou filhos você vai ficar dependendo de um salário ruim, que mal dá para bancar você mesmo? E se um dia os seus filhos te pedirem algo, um presente que eles querem muito, mas você não consegue pagar para ele? Você vai ficar feliz com essa situação? Eu aposto que não. Mas você precisa mudar isso e eu sei que você quer, se você está nesse vídeo eu sei que você quer. Porque você quer ter a mente de um campeão. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já viu esse treinamento eu vou mostrar aqui destrinchar esse treinamento para você simplesmente para você ter em mente se o treinamento mente de um campeão vale a pena então eu vou deixar o link do site original tá e cuidado com falcaturas que tem na internet com enganações então salva o link que está aqui embaixo e clica somente no link aqui embaixo para você não ter riscos de cair em algum golpe ou algo do tipo esse é o link original é o link oficial beleza logo de cara quando você abre esse link já vai aparecer aqui não assista ao vídeo abaixo você tem risco de abandonar tudo inclusive trabalho, faculdade, relacionamentos e pessoas. E sim, no final dessa aula eu sugiro fortemente que você clique no link que está aqui na descrição, o primeiro link que é o link desse site aqui o oficial, tá? E Assista esse vídeo porque ele pode mudar completamente a sua jornada. A maioria dos jovens vivem sua vida como se não houvesse amanhã. Eles se matam e trabalham de segunda a sexta para ganhar míseros dois mil reais por mês. E aos fins de semana eles fogem para baladas, drogas e bebidas. Eles vivem uma eterna corrida dos ratos: de trabalhar muito e se matar para ganhar um salário de merda e fugir da realidade em coisas momentâneas. Mas a pergunta que fica é: até quando se matar de trabalhar para construir o sonho? de outras pessoas. E os seus sonhos? Até quando você vai acordar cedo, pegar um ônibus lotado e se matar de trabalhar pelos sonhos de outras pessoas? Quando você vai ficar ganhando esses dois mil reais por mês? Até quando você vai viver a vida sem ter o controle da sua própria? E quando você tiver uma família e não tem condições nem de levá-los numa viagem legal? Você não vai ficar feliz com isso, né? Eu aposto. Seja diferente e pare de aceitar uma vida de merda. Por que não entrar em um restaurante e comprar o que quiser? Por que não definir a hora que você acorda, o que faz e quanto ganha porque não ser o dono do seu próprio futuro mude sua forma de pensar mude sua forma de agir e pelo amor de Deus vai ser dono do seu próprio negócio a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser um empreendedor você precisa ser o dono do seu próprio negócio do seu próprio futuro e do seu próprio caminho Ah, mas eu não sei vender não sei montar um negócio não importa isso você aprende se você está nessa página lendo isso agora é porque você tem total condições de aprender o que quiser mas antes de aprender a montar um negócio você precisa configurar sua mentalidade como você quer ter resultados de milionário se ainda pensa como um pobre e como que você quer crescer na sua vida se ainda anda com pessoas medíocres configurar sua mentalidade não é fácil mas é a primeira coisa que você precisa fazer para ter resultados em qualquer área da vida Mentalidade é a forma como você enxerga o mundo e como reage às coisas que acontecem com você. Mentalidade de sucesso, mentalidade de campeão, mentalidade de milionário, enfim. Todas as mentes mais brilhantes do mundo têm uma mentalidade forte e é por isso que você precisa cuidar dessa os códigos para quem quer ter sucesso no digital a mente de um campeão o curso a mente de um campeão é um pack com os maiores códigos que você precisa aplicar para ter uma mentalidade configurada tudo que você precisa entender antes de começar sua jornada no mundo digital e tudo que eu falaria para qualquer jovem que me pede dicas e ajudas mas será que a mente de um campeão é realmente para você o que você que está assistindo esse vídeo vai aprender nesse curso a sua jornada no mundo do empreendedorismo digital vai te exigir uma mentalidade alinhada a maioria das pessoas dentro do digital entram e fracassam tudo isso porque elas não têm mentalidade a maioria tem antes mesmo de começar e tudo isso porque elas são fracas A riqueza delas está justamente relacionada ao fato delas não terem a mentalidade configurada nesse curso você vai aprender os principais códigos de mentalidade para levar sua jornada com maestria. E atenção aqui: se esse curso não mudar a sua vida ou sua forma de pensar, me mande uma mensagem em 7 dias, eu devolvo totalmente o seu dinheiro. Só para você ver que o site é totalmente seguro mesmo. Então clica no link da descrição e vê após acabar esse vídeo. Mas para quem é esse curso? Esse curso é para quem está cansado cansado de viver uma vida medíocre, uma vida desinteressante, cansado de ser humilhado por não ter resultados. Esse curso é para quem está determinado a fazer diferente e determinado a buscar novas formas de mudar sua própria realidade. Esse curso é para quem está insatisfeito com o próprio chefe, insatisfeito com o próprio emprego, insatisfeito com a própria faculdade, insatisfeito com a própria realidade. Esse curso é para quem quer empreender na internet. Esse curso é para quem quer viver a liberdade que a internet pode trazer e faturar com isso. Esse curso é para quem está desempregado. Esse curso é para quem está sem oportunidade de emprego e quer construir a sua própria oportunidade. Esse curso é para quem quer mudança. Mas depois de eu falar tudo isso, você deve estar se perguntando: quem é esse cara para me falar tudo isso? O Pedro Guimarães é um jovem empreendedor de 23 anos de idade que, após faturar alguns milhões dentro da internet, resolveu ir para frente para levar sua mensagem. A mensagem de que qualquer jovem pode mudar sua própria realidade e sem ter. A mensagem de que qualquer jovem pode mudar sua própria realidade e sem ter os resultados que quiser. A mensagem do uma hora vai dar bom, de que as coisas acontecem no tempo certo e sempre darão certo no fim. A mensagem de que os jovens não precisam viver na corrida dos ratos, zona de conforto, zona de mediocridade. Não precisa de nada disso. Mas como que você faz para ter acesso à mente de um campeão? Seguinte, você vai clicar no primeiro link da descrição, que é o site oficial, tá? Vai assistir esse vídeo aqui e vai clicar em Quero Comprar por Apenas... R$ 9,90. R$ 9,90 para você mudar completamente a sua mentalidade. Você está afim disso daí? E aqui é bem simples. Você vai colocar o seu nome completo, o e-mail e o celular. Apertar em continuar. E você vai colocar a forma de pagamento que você quiser. PIX, boleto ou cartão, tá? Você pode dividir em até duas vezes de R$ 5,17. Ou seja, não tem desculpa para ter uma vida melhor. E fique esperto que se você comprar através do cartão ou PIX, o curso já cai direto no seu e-mail e você já vai poder assistir tudo o que você tem direito, beleza? Se for pagamento por boleto, você vai pagar o boleto e vai esperar no máximo até dois dias úteis, que é o tempo de compensação do boleto, tá? Então é basicamente isso, Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aí e se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo.